Olá, você que é da cidade de Belém e região. A turma Pará do curso de Arrecadação, Gastos e Prestação de Contas acontecerá no dia 27 de junho na cidade de Belém. Convido a todos, advogados, contadores, representantes partidários e você, candidato, venha participar, se capacitar para fazer um belíssimo trabalho. Afinal, não adianta vencer nas urnas e perder nos tribunais. Espero vocês. Dia 27 de junho, na cidade de Belém, curso de Prestação de Contas Eleitoral é comigo. Até lá!